Solidariedade não se faz de uma mão só, o cirandeiro cirandeiro oh, rede. Solidariedade não se faz de uma mão só, vou construindo uma rede solidária que vive o sonho de uma vida. A economia solidária é uma ideia. Uma ideia que diz que é possível produzir, gerar renda e viver em sociedade de uma forma justa, solidária e sem exclusão. Várias iniciativas de trabalho associativo vêm acontecendo no Brasil e no mundo. Eu entendo que a economia solidária é um espaço de, de fomento a um direito sagrado que é o trabalho. Né? Então, além de, de propiciar a, a, o empoderamento das pessoas também potencializa a possibilidade das pessoas acessarem o trabalho, a renda, mas, sobretudo, de fazerem isso de forma humanizada, solidária, uh, vivendo uma outra lógica na produção daquilo que fazem, que não a lógica da competição ou da alienação plena do trabalho. No entanto, o caminho não é nada fácil. O governo brasileiro não reconhece o trabalho associativo como modalidade de organização do trabalho. Por isso, não há uma alternativa específica de proteção social para esses trabalhadores e trabalhadoras. O trabalhador associado ele tem desafios completamente diferentes né, dos desafios que tem o trabalhador da relação formal. O que a gente tem de proteção social é a proteção social no marco do trabalho é, reduzido à questão do emprego, não tem nada do trabalho associado. Essa realidade de falta de proteção impõe muitas dificuldades para que os trabalhadores e trabalhadoras permaneçam em seus grupos, pois em casos de maternidade, problemas de saúde ou avanço da idade, essas pessoas se veem totalmente desamparadas. De uma das meninas, na associação, ela conseguiu fazer o técnico de agricultura. Quando ela terminou esse curso, ela conseguiu é, um emprego, porque da associação elas não conseguem se sustentar, então a associação é mesmo que um trabalho de luta e de, e de vontade de estar lá. Quando ela estava indo para esse emprego, ela sofreu um acidente. O carro que ela estava batendo o cotovelo dela foi esfarelado. Ela perdeu o emprego, acabou não indo, não chegou nem a, a iniciar e ela ficou perdida durante esse ano, ela não sabia a quem procurar, como, como se ajudar, quem poderia ajudar ela, então ela ficou sem renda, teve que voltar para a casa da mãe dela com duas filhas para sustentar. Organizar a luta por uma proteção social específica para os trabalhadores da economia solidária não é nada fácil pois a própria legislação atual desestimula o trabalho associativo Um exemplo claro é o dos trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar O trabalhador rural ele não recebe aposentadoria Ainda que a sociedade fale em aposentadoria rural e não se trata de aposentadoria rural, mas sim de benefício de proteção continuada Nesse sentido, é, então tem sentido a resistência do trabalhador rural porque qualquer renda que ele tenha que seja só a forma de, de, de BPC no momento em que ele se associa à cooperativa e passa a ter algum rendimento, ele perde. Então eu, eu acho que há um problema aí né, é porque o trabalhador rural com 50, 55 anos ele é merecedor, claro, de, de, de ter o benefício todavia a meu ver, ficar impedido de trabalhar, continuar trabalhando, para mim é uma coisa é, meio sem sentido. Uma das formas de avançar para a construção de uma proteção social específica para os trabalhadores e trabalhadoras da economia solidária é a realização de encontros e seminários, que cumprem principalmente dois papéis. Aprofundar a construção desse novo modelo de proteção social a partir dos próprios trabalhadores Além de aglutinar forças de pressão política para que as propostas cheguem ao poder público e sejam colocadas em prática Mas valeria a pena também uma tentativa de aprofundamento inicial do diagnóstico para saber qual o caminho vai trilhar né? E ver o que está lá no Senado, na tradução do Senado, sobre o chamado simples social Se ele absolve alguma questão relativa a à nas questões precedenciais. Um desafio aí é como é que a partir do diagnóstico a gente consegue <risos> deixar claro quais são os limites da regra que está na regra que está colocada, do que pode acessar mesmo na regra que não nos, nos, nos ajuda e, e, e muito menos de debater sobre isso e dizer assim ó oh, isso aqui isso aqui prejudica. Qual é o desafio que a gente tem? nesse momento. É construir essa alternativa. E, para nós, a construção se dá com esses trabalhadores associados, com as dificuldades que eles estão enfrentando e, a partir daí, o que, é que a gente vai construir. Né? Esse debate tem que ser permanente e envolver o máximo de pessoas. Por isso, o SEDAC promoveu o Seminário Internacional de Seguridade Social para a Economia Solidária, em conjunto com o CEFES do Nordeste e das Universidades Federais do Rio Grande do Norte e Rural de Pernambuco. Durante os dias 21 a 23 de julho de 2016, trabalhadores do Brasil, Bolívia, República Dominicana, Paraguai e Venezuela trocaram experiências e reforçaram a necessidade de trabalhar de forma integrada para avançar. Acredito que a gente teria muito a ganhar se a gente juntasse mais os conhecimentos, se a gente mapeasse mais os sujeitos da militância e se a gente trocasse mais a potencialidade de empoderamento dos sujeitos historicamente fragilizados com isso. A economia solidária é uma outra economia que já está acontecendo. Mas, para avançar, precisa seguir lutando e perseverando a cada instante. Sigamos, então, nessa luta pela economia solidária, por um mundo solidário.